Fala galera, beleza? Tô contando aqui com mais um vídeo Dez da vez que eu vendo pra vocês Mais um Red Dead 2 aqui, rapaziada Rapaziada, eu fiz live do, do Red Dead Fiz uma hora de live aí É, então já passei aí por Pelas primeiras partes aí Que é um pouquinho chatinha, tá ligado? Agora tô fazendo uma cavalgada aqui, mano Que a gente vai tá se mudando aí Agora aí vai no trem, né, mano? Vai ver um trem aí a parte do trem aí agora tá ligado mano que bonito mano mano jogo na moral rapaz merece seu like aí mano deixa o like porque o jogo é muito lindo mano. olha isso rapaziada eu vou tá fazendo por parte então quando chegar na parte do trem ali mano eu vou cortar e já vai ser outro vídeo tá ligado já vai ser outro vídeo mano ai que bonito mano ai que caralho que tesão mano Que tesão do caralho esse jogo mano, Na moral mano, na moral mano Deixa o like aí rapaz Já se inscreve no canal aí mano A cavalgada aí mano Na moral mano, eu vou estar postando vídeo todo o dia desse jogo aqui mano Tem vídeo diário mano que é um jogo Charles do caralho, Smith, tá ligado, mano? Arthur e eu vou estar tá fazendo live dele oh. também, hein? Sábado tem live. Sábado eu tenho live da madruga. Mano, que tesão do caralho, mano. Na moral, olha esse gráfico, mano. Dá pra até pegar a cordinha aqui, mano. Ficar fingindo que tem. Vai, ca... Vai pegar algo, álcool. Tá? Êê, e... calma, ó, Ô, oh, oh. Deu oh. batir aí, mano. O cavalo, o primeiro cavalo que eu tava na. Aquele cavalo. Com a bunda pintada ali, o primeiro cavalo. Bora. aí mano Não vai ter muito corte, tá ligado? Porque eu quero que vocês vejam o, a história, tá ligado, mano? Esse jogo é muito fórum. Opa Aí ó, já vou cortar A parte do trem aqui, mano Já chegou na parte do trem Vai ser pouco tempo, vai ser pouco tempo Mas é isso aí, então vai ter vários vídeos, tá ligado? Só quero fazer aqui ó a thumb aqui, mãe. Deixa eu me friltar aqui. Opa, deixa eu me friltar. deixa me pô. Quero me filtar aqui, né? Aí, Vão aí, só pra tirar a Thumb, calma aí, cara, calma aí O no não para quieto, mano Aí <risos> Ah, mano, não deu pra tirar Aí deu pra tirar a Thumb É isso aí, rapaziada. eu vou filmar outra parte aqui Eu vou gravar outra parte aqui Do trenzinho, deixa o like, se inscreve no canal E curte aí o próximo vídeo aí, mano